Olá, meu nome é Neymar, eu sou lotérico e também fundador da DoraSoft. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre contratação de gerente para casas lotéricas. Um dos principais cargos dentro de qualquer casa lotérica é o gerente. Talvez você tenha uma lotérica que existam dois cargos apenas, os seus operadores de caixa e você que é o dono da lotérica. Mas em muitas lotéricas nós temos um cargo nesse meio que é o gerente ou o braço direito como também é chamado em muitas lotéricas. Mas como contratar esse profissional, onde encontrar ele, quais são as habilidades necessárias para esse profissional? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo agora com você, vamos lá? Nós temos diversos itens que eu poderia abordar, eu poderia passar o dia aqui falando com você, mas nós temos que fazer um vídeo curto e para isso eu vou precisar resumir nas coisas que eu considero mais importantes para serem tratadas. A primeira delas é a questão da comunicação. Um bom gerente precisa, em primeiro lugar, ter uma comunicação forte, confiável, que ele possa falar com a equipe dele e ser verdadeiramente ouvido, e ser verdadeiramente escutado, e para isso ele vai utilizar os métodos dele, mas ele não pode, de maneira nenhuma, deixar de colocar dentro da casa lotérica a entonação com positivismo e também com liderança, pois haverão momentos que ele precisará falar firme com a equipe dele, haverão os momentos que ele vai precisar ser motivador, entusiasmado, levar para a equipe dele uma venda muito mais efetiva, exatamente por ajudar a equipe dele a entregar mais para o seu cliente, além disso você vai precisar de um gerente muito proativo e isso você vai conseguir a partir do momento que você perceber que ele toma atitudes independentes de você pedir a ele. Eu não estou dizendo que você não tenha que pedir as coisas a ele, ou passar as atividades que ele precisa fazer. Ah, vale uma dica aqui, hein? Logo, logo nós vamos ter um vídeo falando sobre a rotina operacional de um gerente. Fique atento e antenado. Bom, voltando à questão do gerente. Para que esse gerente possa ser proativo, você também tem que ficar antenado nas rotinas dele, ou seja, cobrá-lo, pois a partir do momento que você cobra, ele vê que tem um dono forte de lotérica que cobra os resultados, por isso ele vai se tornar mais proativo. Uma outra coisa muito importante para que o seu gerente tenha em mãos é a capacidade de planejar. Não existe um bom líder e não existe um bom planejador que não tenha essa habilidade que tenha em mãos ferramentas de planejamento, seja uma ferramenta para diário, semanal e até mesmo mensal, para que ele possa trabalhar firme e forte nas metas de vendas de bolões. Ah, uma coisa muito importante. Para que eu possa facilitar a sua vida, aqui embaixo desse vídeo eu coloquei alguns links. São três eles. O primeiro é descrito com quais as principais habilidades que você realmente pode levar para o seu gerente. Uma lista um pouco mais extensa do que essa que eu estou fazendo no vídeo. Uma outra que eu estou colocando é um site que você pode encontrar diversos testes diretamente utilizados para gestores, ou seja, para o gerente da sua casa lotérica. E um terceiro link, e não menos importante, com algumas dicas e um modelo de entrevista que você pode fazer com o seu gerente. Bacana isso, né? Pois é, é a DoraSoft pensando em você e facilitar a sua vida no dia a dia da sua casa lotérica. Ah, lembra que eu falei com você sobre novidades e notícias sobre questões de casas lotéricas? Pois é, se você quiser se manter informado, basta você enviar uma mensagem pelo WhatsApp nesse número aqui com a palavra VIP. E eu vou te enviar conteúdos exclusivos toda semana sobre casas lotéricas e gestão também de empresas. Clique em curtir nesse vídeo porque eu sei que de alguma maneira ele pode ser importante para você e vai ser importante para outras pessoas. Clique em se inscrever e claro, compartilhe com os outros lotéricos. Coloque nas redes sociais no seu grupo de WhatsApp. Outros lotéricos podem se interessar e podem tirar muita vantagem desse vídeo. Desejo para você sucessos e produtividade.